Pará, só na esperança de ser campeão, de o alcancei o primeiro eu lugar, eu mas o tempo seco minha estrada, meu cansaço me doidou, minha vista se é é eu Fala, e aí, pode falar aí senhor, fala, fala, com quem que eu tô falando? Opa, pera aí, espera um momentinho só aí, por favor, eu vou desligar aqui que não tá dando para entender, eu vou desligar te a televisão aqui, vamos conversar, aí, pode falar senhor. Pode falar. Ah, beleza, tu. Viu? É, pode falar. Qual que é o seu problema aí? Muito bem, senhor. Oh, escuta. É, qual, que é, qual que é a finalidade? Pra mim não faz diferença. Tá? Olha o seguinte, pra mim, tanto faz. Matar um político como um cachorro, como um ladrão, eu não. Eu não tenho. porque, Tá bom, senhor. Tá. Mas quanto? Da onde que o cara é? Rapaz. Mas, cara, você está brincando comigo. É sério mesmo, senhor? Tudo bem. Eu, depois eu passo, então, o número da conta. E o senhor deposita para mim. Se depositar... Se o senhor depositar 50% do valor... Não. Não o menos, não, não, não, não, quero 50 mil, quero 50 mil, rapaz, não me interessa o que os outros falam, acontece o seguinte, você quer que eu vou lá na Bolívia, eu estou acabando de assistir um jogo aqui no Chile que os caras nem respiram, 2.500 metros, você está me falando lá na Bolívia, no Monte Tulupa. 5 mil metros de altura pra matar um camarada lá e você não quer pagar os 50 mil, oxe, então deixamos quieto. Dá, dá? Não. Pra mim não tem problema não, meu irmão. Eu, não sou, não esquenta, não, não esquento não, oxe. Ué? Rapaz, eu sou caçador, cara. eu Pra mim tanto faz. Um bicho, um animal. O senhor não mata um animal selvagem? Ah, o senhor não mata, né? O senhor manda matar a pessoa. Mas roubou o quê? O ladrão pro ladrão tá cheio aí, o universo tá cheio de ladrão. você manda matar uma pessoa agora... Pra mim não faz diferença, mano. Né? Quem come carne de frango, comer a carne do animal selvagem é a mesma coisa, eu sou caçador. Eu, se a polícia me pegar, eles querem oito anos de cadeia por um bicho qualquer. Só que todo mundo come carne de boi, carne de vaca, carne de frango, carne de carneiro. Aí eles falam, ah, mas eu tenho dó disso, ah, meu Deus do céu, você vai matar o bichinho. Só que o bichinho é a mesma coisa, é uma vida, é a mesma coisa. Eu estou aqui com meus cachorros. Eu cuido bem deles mas eu como um carne de frango, como boi, como qualquer coisa, então para mim não faz diferença. Bom, essa aí é uma conversa que vamos, vamos vamos esquecer esse lado, vamos esquecer esse lado aí que isso aí é, é outro papo, isso aí não, isso aí não pertence a nosso nossa à nossa seta aqui. Se o senhor tiver interessado, é o seguinte, eu te passo o número da conta, você me pôr o dinheiro. E aí manda uma pessoa qualquer entregar a fotografia do sujeito. Não, pode ter certeza. É, não, não tem... Não, não. Tranquilo, tranquilo. Pode ficar sossegado. Não, lógico que não. Rapaz. Para, cara. Para. Essa conversa de besta aí, de demagogia... Não preciso de contato com o senhor, não me interessa a sua vida. Se você tem esse telefone, é porque eu vou executar o serviço. Você hum? é que chegou nesse telefone. Se você tem o telefone, pode ficar tranquilo que eu vou executar o serviço. Bota os 25 conto amanhã e depois de amanhã, vê. Né? Eu vou te acertar, vou, vou encontrar outro caminho Você sabe que é. Beleza, dá um toque, eu ajeito, eu ponho, me dá a fotografia e acabou. O resto das coordenadas, né? Tá, ele vai estar tá Monte Tulupa. Eu já ouvi falar nesse lugar, não conheço, não... nunca tive lá, mas... Não, aí é não Opa, oh! Se o cara é metido a granfino, metido a turista, tá lá. Rapaz, turista é coisa é claro, uma fácil. tem que pegar um mas, turista, certo, cara está tudo cheio de água, está né? ruim de passar. Vocês hum. estão vindo por água, né? Então nós queremos que vocês se procurem para o... se círculo pra... então, ainda está muito animal assim? Já é levado, né? Pega e chama para o animal. Né? O que eles roubam? Mais ou menos deve pegar e vir por água, um assim, bote, né? essas coisas, e devem embora. Né? Rouba porco que Galinha, é Eu, é vou... de... Eu vou isso aí, né? A gente faz, né? Deixa lá embaixo, lá na mata. Mas... Rapaz, nós vamos ter que montar um acampamento lá embaixo. Pode montar. Vamos montar. Aproveitar, direitinho. Aproveitar agora que tem água, né? Sim. E eles... Eles, eles, as águas, né? eles a... A infelicidade de tentar se usar nessa semana. Mas só certo é isso. É dentro d'água não tem pra onde correr. É, dentro d'água não tem isso. Não, ele tá não, não mata e joga lá mesmo. Né? Só para ele vira o peixe. Né? É. O que, é que chorar? É. Será que vai causar algum problema se a gente... Porque agora tá muito cheio, né? Tem muita água. Toda então, mundo mata e deixa... Vai lá mesmo. Não, não, Dentro d'água é lá né? É pode? É pode. É. Se pintou aqui na cega, se pintar ali na cega Você quer atirar primeiro? Não, pode atirar sim Você não tá querendo atirar, rapaz Não, rapaz, vou atirar rapaz. Você vai atirar mesmo? Vou Porque se você não atirar nele, eu atiro em você Não, rapaz, vou tirar é dois Então tá avisado, hein Parada aí Liga! Oh. ó, eu vou, eu vou lá na Bolívia. Ah, é. Comprar roupa? Não, na verdade não. Na verdade... Ah não, meu não, me devolve aí, vai tomar banho, me devolve aí Me <risos> devolve aí, bicho Toma aí, ô Segurinho aqui não dá pra confiar nele, cara, ele é muito morcego Devolve o meu, devolve o meu Devolve, filho, dá então Não, palhaço, cara Esse aí Tá cheio de espinhos essa porra aí <risos> Ai, ai Ai, ai, o Yuri, isso aqui, ó é muito bom. Viu comer arroz e feijão só. Quem você? Nossa! Quanto a me pedra. uma né? Eu gostoso, cara. Você comeu também? outro, hein? Mas esses índios aqui são... não estão bem índios, não. É o índio do futuro nós somos. Você <risos> é o índio do futuro, cara? É o do futuro, cabelo espetado. <risos> O ano que é vou dar. Nascida é a minha. Será tá. que a gente tá, aqui tem nível? Cadê a pessoa pelada aqui? Ninguém não. Meu pai era um caçador de fama neste lugar. A coragem, a competência, a destreza, a experiência. Eu tive de quem eu dar. Meu pai me ensinou a lida da profissão Que ele aprendeu com meus avós Nos conflitos de Antônio e João Porque sou pião valente Se o bicho for muito bravo Eu caço ele na cidade E também na no caçou ele com uma foice Faca e facão Depois de algumas horas, ele está nas minhas mãos. Sou um pião muito valente, de fama e então no chão. No peito trago somente o amor e a paixão, por minha terra querida, cidade ¡Oh! Acá, me gusta, ¿eh? ¡Expresionante! Bueno, este es el salar de Yuni, ¿está bien? Sí. Esto, el salar tiene 12.000 kilómetros cuadrados. 12.000 kilómetros cuadrados. Esto, las, las formas que ven acá, se, se hacen hace por el choque de vapores cuando tiene agua el salar. Sí. ¿Choque de vapor que abre la tienda. Claro que abre todo. Sí, nomás. Es por el choque de vapor. Eh, Entonces, eh, de acá, desde el hotel de sal hasta la isla, es una hora. Una hora de viaje. Eh, ¿Cuántos kilómetros hay del sal? De, de, de acá o de, de lá, del comienzo, tanto así. Ah, eh, son casi como 40 kilómetros hasta la isla. ¿40 kilómetros del sal? Sí. Es muy, muy bonito. Muy muy bonito. Impresionante. Impresionante. ¿eh? Ustedes. Usted Esto. En, eh, En el medio, en el centro del salar, eh, son casi como 170 metros de profundidad. 170 metros de profundidad, claro. de pura sal, de puro sal, o sea, vienen por capas, por, por... capas. Claro. Eh, ¿Cómo es tu nombre? Abner. Abner. Sí. ¿Y ¿Usted tiene sido muy brasileño acá tá, para hacer turismo? Un poco. <risas> Un poco. Un poco nomás. Sí. sí. ¿Y usted amigo? ¿Cómo es tu nombre? Meu nome é Pablito? Pablito, é tu é Pablito. um brasileiro malandro? Isso, é verdade. Tu tem <telecaste risos> de pé de carioca também. <risos> de onde é que tu vê? Claro, bueno, vamos, lá claro, vamos. Vamos. Vamos. temos muito ponto para fazer. Muito bueno! A minha prata ali. Ah. Eu recebi uma imensa E... E a estere Que faz a vida? alguns trabalhos Para algumas pessoas Algumas vezes bien amigos bueno, bueno amigos vengan les voy a explicar eh, bueno. aquel es el volcán Tunupa ¿sí? aquel es un volcán eh, apagado apagado eh, sí eh, después de la isla nos vamos a dirigir hasta el volcán para eh, ver el terminador que sí, arriba es muy bonito todo allí. bueno amigos ¿Qué está haciendo? Muito bueno. bom. Muito lindo. Muito divertido. É lindo para pagar a luta. Isso. Isso. Isso, amigo. Eu não vou fazer mal. Só sí, vou conferir a outros. Sim, sí, amigo. Sim, sí, amigo. Sem problema. Com o café, problema, ficar tranquilo. Sim, sí, sim, sí, amigo. Volver a sua família. Sí, amigo, sí, sí. ¿Sí? sí ¿Los amigos? tienen tensos con ustedes? Sí, amigo, tranquilo. tranquilo ¡Delante, delante, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me va haces nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Delante! ¡Delante! Boa tarde, senhor. Opa, prazer, Dieguito. Dieguito? Ah, então é o senhor mesmo, senhor Dieguito. É. Algum o problema que resolver? O senhor já lembra da conversa que nós tivemos? Eu não sei com quem você está falando. O senhor tem certeza que o senhor não, não sabe do que você está falando? Sim, não, não te conheço. Dieguito. É, só Dieguito, mas não te conheço. Não me conheço. Não. não. Eu tenho certeza? Sim. Mas vamos chegar na né? Vamos chegar, vamos resolver, vamos resolver. Hein? Então, o senhor tem certeza que o senhor não tem problema nenhum comigo? Não, não. Sou fazendeiro na Bolívia, trato meus negócios aqui no Brasil, mas meus negócios estão todos indígenas, não tem problema nenhum ninguém. Todos os dias? Não devo nada para ninguém. Estou aqui para resolver qualquer coisa, mas não devo. E como que o senhor acha que eu cheguei aqui? Não tenho nem ideia, não sei tudo, não Eu tenho certeza que o senhor não sabe do, do que eu estou me falando? Não, eu tenho certeza.